Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! 22 de setembro é uma data importante no calendário tolkieniano, é comemorado o Hobbit Day. Você sabe o que é o Hobbit Day? Como e o que se comemora? Quem estabeleceu e começou a comemorar essa data no nosso mundo primário? Será que essa data está correta mesmo? Você saberá tudo isso nesse vídeo. O Hobbit Day, o Dia do Hobbit, é a comemoração dos aniversários dos nossos queridos Hobbits, Bilbo Bolseiro e Frodo Bolseiro, que nasceram no mesmo dia, 22 de setembro. Bilbo nasceu em 22 de setembro de 2890 da Terceira Era e Frodo nasceu em 22 de setembro de 1968 da Terceira Era. No começo do Senhor dos Anéis, Bilbo da famosa festa, uma festa muito esperada, comemorando seu 111 primeiro aniversário, 111 anos. Juntamente com Frodo, que completava 33 anos, atingindo assim a maioridade hobbit. Além da festa do Bilbo, não há registro que o povo do condado comemorasse o 22 de setembro. Mas em Gondor, em homenagem a Frodo, dia 30 de Avânia no novo registro do reino restaurado, que correspondia ao ex-22 de setembro, seu aniversário, foi declarado festival. E o ano bissexto era acertado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 foi a American Tolkien Society, em 1978. E nesse mesmo ano, a American Tolkien Society declarou a Tolkien Week a Semana de Tolkien, que é a semana que contém o Hobbit Day. Desde então, essa data faz parte das comemorações tolkienianas, e muitos fãs fazem festas e banquetes. Outros comemoram andando descalços em homenagem aos Hobbits que raramente usavam sapatos. Algumas escolas, bibliotecas e livrarias usam essa data como uma oportunidade para despertar o interesse na obra de Tolkien, fazendo exposições e organizando eventos. Inclusive em Hobbiton, o set de filmagem da Vila dos Hobbits na Nova Zelândia, acontece uma grande festa nessa data. É chamada de International Hobbit Day e a entrada custa 250 dólares neozelandeses. O evento dura 5 horas e contém um tour guiado pelo set, bebidas na torneira durante a noite, vinhos da Terra-média, mercado interativo com jogos, música e entretenimento, jantares e sobremesa servidos no Dragão Verde, sorteios e prêmios, um passeio noturno pelo condado e muito mais. Devido à pandemia, no ano passado essa festa não aconteceu e nesse ano adiaram para 22 de outubro. Falou em hobbit em condado, o Gandalf do like aparece, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Só a nível de curiosidade, alguns estudiosos não acham correto comemorar o aniversário dos hobbits nessa data, 22 de setembro, já que o calendário fictício do condado diverge significativamente do nosso calendário gregoriano, pois a data real do aniversário seria entre 12 e 14 de setembro do calendário gregoriano, como explicado no apêndice D de O Senhor dos Anéis. Mas isso seria muito preciosismo, né? Aqui nós comemoramos no dia 22 de setembro mesmo e em grande estilo. Nesse dia começamos a ler O Hobbit anotado com os membros do canal e alguns Tolkienistas. Se você quer nos acompanhar nessa jornada, ainda dá tempo. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Um desses benefícios é fazer parte do Clube de Leitura com Encontros Online, que contamos com a presença de tradutores e revisores dos livros.